360 negócio, né? até quebrar o bater prato Bater com o rabo, ele ia bater com o rabo no prato. <risos> pra matar primeiro, depois comer, eu acho. A que jacaré foi. mas Oi, Inclusive, a gente tava no, no... Falando que a gente tava falando de jacaré. Ficou que casa... ele fugiu pra caralho do eu assunto. Não, né? vamos ah, fugir. não não, vamos voltar. É que o, o a gente foi no Richard e, cara, ele mostrou pra gente lá uma porra de uma cobra muito grande, uma piton, piton. né? Piton. Muito enorme. Gigante. Piton que de bengala. Cara... Assustador, fiquei em choque. Mas por que, que ele tem isso? Ele tem bicho pra caralho, ele tem jacaré, ele tem umas cabrinhas. Ah, né? esse é daqueles caras que daqui a 10 anos vai. Desculpa, não vou falar isso. Agora eu quero saber <risos> pra caralho, mano. Já viu aquele cara que ele era o um amigão dos ursos? E ah, aí e depois um é urso comido por um... Ah, sim. <risos> Olha. Eu acho que não é que vocês com Richard, não Ele não tem nada, nenhum animal tão grande assim Só uma cobra gigantesca. Ele tem uma cobra gigante ah, uma Mas, cobra, é... mas cara, a cobra dos animais que ele mostrou pra gente Foi o mais tranquilo Acho <risos> que até tive mais medo da cabra